Valeu! Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Lopes, eu sou pastor da Igreja Nova Aliança e professor do Seminário Teológico Webinar. Nós estamos trazendo, nesses últimos vídeos, Palavra Revelada. Nós recebemos, através dos nossos alunos, através de alguns obreiros, é, nós notamos que algumas pessoas têm dificuldades de entender e interpretar a Bíblia Sagrada. E nessas aulas que nós vamos trazer, nós vamos apresentar aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado nos últimos dias a respeito da Palavra de Deus, partes que ainda não foi revelada e que você percebe que pessoas não conseguem revelar nem mesmo usando técnicas avançadas de interpretação. Eu quero convidar você para estar conosco durante essas aulas. E Se você enviar um e-mail para mim, lopes.pe10.com.br, eu vou te mandar um e-book, com um estudo da revelação da Palavra de Deus. Fica conosco, vai valer a pena. Deus vai nos revelar coisas grandes. A paz do Senhor.